Olá turminha, tudo na paz? Aqui é o professor Flávio. Hoje estou aqui super animado para começar uma nova playlist sobre energia potencial gravitacional. Vamos para a questão 1 dessa playlist. Um atleta de 60 quilos no salto com vara consegue atingir uma altura de 5 metros. Pode-se dizer que ele adquiriu uma energia potencial gravitacional em relação ao solo. de aproximadamente, letra A, 12 J, letra B, 300 J, letra C, 3.000 J, letra D, 6.000 J, letra E, 0 J. Nosso primeiro passo vai ser coletar os dados da questão. No enunciado, fala que tem um atleta e a massa desse atleta é de 60 quilos. E no salto com a vara, esse atleta consegue atingir uma altura de 5 metros. O nosso objetivo nessa questão é calcular a energia potencial gravitacional. O que vocês devem saber é o seguinte. A energia potencial gravitacional está diretamente relacionada com a altura se um corpo qualquer estiver a uma certa altura de uma determinada superfície, significa que nós temos energia potencial gravitacional. E nessa questão, o atleta ele está numa altura de 5 metros em relação à superfície plana. Já que ele está em uma determinada altura, então significa que tem energia potencial gravitacional diferente de zero. Para resolver essa questão, basta utilizar a fórmula da energia potencial gravitacional. A fórmula da energia potencial gravitacional é energia potencial gravitacional igual a massa vezes a altura vezes a aceleração da gravidade. O valor da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. O próximo passo é colocar os dados na fórmula e resolver a questão. Energia potencial gravitacional igual a 60, que é a massa, vezes a altura, que é 5 metros, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Primeiramente, eu vou multiplicar o 5 vezes 10. 5 vezes 10 é igual a 50. Energia potencial gravitacional é igual a 60 vezes 50. Agora, vou multiplicar o 60 vezes 50. 60 vezes 50 é igual a 3.000. A energia potencial gravitacional vai ser igual a 3.000 J. Dessa forma, a resposta correta é a letra C. Como sempre, começando com questões mais fáceis, né? E ao longo do tempo, essas questões vão ficando cada vez mais complexas. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima e fiquem com Deus!